Sinais também você pode alcançar zela alta. Olá, Green, o Green Aviator, Green. Olá, me chamo Kai e hoje vou te falar toda a verdade sobre o Radar Milionário Aviator. Tá? E se você está aqui nesse vídeo, você quer saber se ele funciona, se vale a pena comprar e eu tenho um alerta importante para te dar. Fica até o final que você vai entender. Bom, vamos lá para o vídeo. Eu tô aqui com a tela dele aberta aqui mostrando para vocês justamente se ele funciona, se ele é bom. E eu vou começar dizendo a informação que todo mundo me pergunta, tá? O que, que ele é? O que, que é o radar milionário Aviator? Tá? Nada mais é do que um aplicativo que hackeou o jogo do aviãozinho. É isso mesmo, tá? Como é feito por algoritmos, e a gente sabe que hoje o algoritmo é simples para as pessoas que são hackers hackearem esse tipo de padrões e darem informações aqui para a gente. Então, o que foi feito, né? Foi hackeado o padrão do aviãozinho, tá? Então, tipo assim, é uma, é uma coisa que aconteceu recentemente, foi hackeado e eles estão conseguindo dar os sinais pra gente, tá? Pro pessoal que tá no grupo do Radar Milionário. Então, ele funciona da seguinte forma, é, é hackeado todo aquele algoritmo e é mandado no grupo os sinais da, das entradas. Então, você, se você dá uma olhadinha no site aí, você vai ver que as pessoas estão pegando as entradas assertivas e fazendo mais de mil reais todos os dias, tá? Como ele funciona? A partir do momento que você adquirir, vai chegar no seu e-mail o login e uma senha de uma plataforma onde você vai se cadastrar, muito simples, vai chegar para você o login e a senha, você se cadastra e já entra no curso. Nesse curso, quando você entrar nesse curso, você já vai aprender como que você vai fazer para entrar no grupo, como que você vai fazer para fazer as operações se você é um completo iniciante, não sabe operar no robô, de avi... no aviãozinho ainda, não sabe aonde tem, não sabe a plataforma, não sabe aonde... Como que faz? Se você é um completo iniciante, esse curso é feito para você justamente para te mostrar aonde você vai fazer todo esse cadastro, toda essa é, todo aprender do zero ali. Ele te pega pela mão, ele tem suporte também, esse curso tá vale muito a pena por conta do suporte também. Então você vai adquirir ali, tô com dúvida sobre qualquer tipo de coisa. Você clica no suporte, eles tiram sua dúvida muito rápido, tá? Funciona muito bem. E uma coisa que o pessoal pergunta também é o que, que vai aprender. Na verdade, você vai aprender tudo isso que eu te falei agora. Você vai aprender ali como que você vai fazer o cadastro, né? Na plataforma que tem um aviãozinho. Como que você faz as entradas. Tem muita gente que não sabe fazer entrada, perde dinheiro por causa disso. O momento certo de seguir as entradas, as orientações do robô. Aonde clica, como clica, qual o momento certo. Então, você vai aprender através desse curso. Qual o momento certo de clicar ali, de, de entrar, de sair. Você tem que saber o momento certo de sair, Tá? Ah, então o pessoal pergunta para mim, pô, mas vale a pena? Pô, vale muito a pena, vale muito a pena porque eu disse, ele foi hackeado, tá? o aviãozinho foi hackeado. Então ele já, o pessoal do Radar Milionário que hackeou o robôzinho já sabe exatamente o momento que ele vai entrar, o momento que ele vai parar, então você vai ter praticamente 100% de assertividade, funciona muito. E os resultados eu vou deixar passando aqui na tela para você dar uma olhadinha, que não sou só eu que estou dizendo, está aqui os resultados passando. Então aproveita, aproveita, mas eu tenho um recado importante para te dar, que eu falei que eu ia te dar no final do vídeo, para você clicar apenas no link original. Tem muita gente falsificando o Radar Milionário por conta do sucesso. Então tem muita gente plagiando e cometendo golpes. Se você comprar de outro lugar, pode ser que você esteja caindo num golpe e aí não tem como você se assegurar, não tem como pedir nem garantia. tá? O Radar Milionário se garante tanto que ele dá uma garantia de 7 dias. Se você não gostar do produto, achar que não foi para você, você consegue pedir seu dinheiro de volta, mas apenas o original. Se você comprar de outro lugar, você vai estar caindo num golpe e aí não tem como pedir seu dinheiro de volta, tá? E para te facilitar, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link original, o link oficial do Radar Milionário. tá aqui na descrição do vídeo para você adquirir o oficial e não cair em nenhum golpe, tá? E eu vou deixar também o meu WhatsApp, qualquer coisa, qualquer dúvida, clica lá e me chama que vai ser um prazer te responder e tirar suas dúvidas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, tá? Deixa seu like, comenta o que você achou aí, que eu sempre trago os vídeos de, dessa forma e até mais.